Olá a todos, eu sou o Dark Game, seja bem vindo ao canal Dark, hoje trago mais um vídeo de Warframe pessoal, e no vídeo de hoje vou ensinar como vocês podem matar o personagem Jackal, que é o boss de Vênus, e vou ensinar a vocês também como formar o personagem Reno, que é o Frame, um dos primeiros afirmos que nós como jogadores iniciantes temos em disso, quer dizer, Podemos e temos o direito de conseguir para o nosso arsenal. Por exemplo, agora o off que eu estou usando é o Reino Prime. Nesse caso, eu vou ensinar a conseguir um Reino normal para vocês também poderem jogar. Então pessoal, o Jackal, é, o Jackal dizendo assim, ele é o chefe final do sistema Vênus. Quer dizer que ele é, ele é o boss final do planeta Vênus. Ele, é ele representa o primeiro chefe de corpos que nós como jogadores temos que encontrar quer dizer, no, plan no planeta e Vênus cuja missão chama-se FOSA, ok? Por exemplo, o, o, o, o Jackal é um modelo mais volumoso, quer dizer, mais antigo de corpos de, como inimigos, okay? e também é o como, mais, é, como posso dizer, é da co em comparação com a mais recente robótica de corpos, o Jackal possui um escudo inv inv inv invulnerável, uma enorme capacidade de onda de choque para derrubar os jogadores e uma, ar uma arma corpo a corpo mais poderosa do Plasma Grenade Cluster. Quer dizer que ele possui... Um, o Jackal por exemplo, postui, um, tem muito escudo por acaso. ok? Tem um, uma arma muito potente para o jogador corpo a corpo que é o a Plasma Grenade Cluster. Uh, se é assim o nome, ok pessoal? Esse é um pouco do personagem Jackal, OK? Eu não quero sim citar tantas coisas sobre o Jackal, mas pronto, esse aqui é o que tem assim sobre o Jackal. Também é claro que eu vou falar aqui sobre um pouco do Reno, para vocês terem um pouco de início o que é o Reno também, OK? Então, pessoal, este aqui é o personagem Reno é o personagem que nós vamos que eu vou vos ensinar a farmar, OK? Ah, vocês podem conseguir a blueprint do Reno no mercado e estão a comprar por 30, 30k de crédito, 35k de crédito. Então, o Rino é um personagem, hum, como posso dizer, tanque, é um personagem mais para defesa, de, hum, que aguenta muito dano, ok? Então, o Rino é um filme mais robusto para combinado com capacidade ofensiva e defensiva, vocês podem usar o Rino da forma que vocês quiserem para defesas, para, tanto para ataque, okay? estão à vontade isso é muito bom. O Rhino possui uh, um ataque que chama-se Iron Skill, que ele deixa por exemplo a sua camada de pele dura que ele, ele deixa invulnerável a qualquer dano, ok? O Rhino pode receber danos à vontade e está lá receber dano enquanto ele não vai sentir nada, É mas um propósito é que Iron Skill do Rhino. Tem um limitador claro, quanto mais dano ele vai recebendo, mais aquele limitador vai baixando uh, as suas porcentagens de Iron Skill. Convém quando for buildar o Rhino, vocês conseguirem aumentar a capacidade da armadura pelo conseguir aguentar. Então, também um dos ataques mais importantes do Rhino, dizendo assim, para citar aqui, que é o Rhino Stomp uh, que o Rhino por exemplo, dá uma pisada muito forte no chão, que ele consegue, ele consegue deixar os inimigos uh, no ar, praticamente sem gravidade. Uh, é possível, pessoal, vocês com pouca duração na build que vocês querem o Reino, ao fazer o Stomp, vocês consigam tirar, causar muito dano e tirar muita vida nos inimigos. E se vocês deixaram o Reino com muita duração e fizeram o Reino Stomp, vocês vão conseguir deixar os inimigos parados no, no tempo quer dizer, assim, parados no ar por muito tempo por causa da duração. Esta assim é um pouco a apresentação do que eu posso fazer sobre o Reno, não assim muito específica, muito assim toda tanta explicação sobre o Reno, pessoal. Mas agora, o que é a parte mais importante que se trata desse vídeo é, é apresentar como vocês devem matar o Jackal para os jogadores que estão começando agora o a E como vocês aproveitam nessa parte de matar o Jackal para formar o Reno. E agora vamos ver como matar o Jackal. Ok, pessoal, nós já estamos aqui na missão do Jackal, ok? Uh, vou, vou deixar claro pessoal, a arma que eu estou trazendo agora, as armas que eu estou usando, não estão com nenhuma build, okay? não tem nenhum modo lá dentro. É simplesmente para eu poder mostrar aos jogadores iniciantes que podem ter a chance de matar o Jacob. Não importa de qualquer arma que estejam a usar, ok? Eu espero que gostem pessoal, antes disso deixem o vosso gosto, uh, caso gostar do vídeo, se inscrevam no canal se for novo no Warframe. Então vamos continuar aqui então. Eu já estou aqui na porta de frente do Jacob pessoal, uh, eu vou já visitando aqui pessoal. Uh, eu vou estar usando o Rhinostomp, e eu vou estar usando o Rhinostomp, que é o, o quarta skill do hino para deixar o nosso amigo Jackal uh, flutuando, dizendo assim. Assim ele não se mexe por muito tempo e eu posso explicar da forma mais fácil como vocês podem, primeiramente, matar o Jackal. Pessoal, primeiramente, vocês atiram nas pernas do Jackal, depois, quando ele se agachar, vocês vão atirar na cabeça dele. Opa, estou com pouca duração, eu trouxe a build errada. Então. Uh, vocês primeiro atiram na perna do Jackal Ok pessoal E depois atiram na cabeça dele É simplesmente vocês só podem fazer isso Atirar na perna dele Opa. Como eu disse pessoal, eu não estou com build Ok, nada na arma, só que não como que tenha build Então pessoal, o passo é mesmo simples Atira e atira na cabeça Claro, tem que ser rápido atirar na cabeça caso Caso não queira que o Jackal volte a cuidar. Para ser rápido de matar o Jackal? supostamente você só tem que fazer isso. Atirar na perna dele pessoal, e depois atirar na cabeça. Pessoal, o Jackal tem algumas fraquezas, por exemplo, como perfuração, toxina, radiação. Por causa, como ele é um corpus uh, corrosivo, ia, ia ajudar muito por causa do escudo que ele tem. Do imenso escudo que ele tem, ok? Então, atira na perna pessoal, e atira outra vez na cabeça. Aí tá, matamos o jackal. E agora pessoal, eu vou explicar como vocês farmam aqui o personagem reino. Pessoal, depois de termos matado aqui o Jackal na extração, uh, quando vocês forem ver as recompensas que foram ganhadas da missão, vocês vão receber uma parte do personagem Reino, que é o, o personagem que estou usando agora, ok? E essa parte desse personagem vai parar na vossa forja depois. E como vocês podem formar outras partes dessa desse personagem que é o reino Vocês repetindo outra vez três vezes a mesma missão do Jackal mesma vez 3 vezes o assassinato do Jackal você poderá conseguir as três partes do Jacko que é a... Ah, do não, do, do reino que seria o Capacete, o Neroquisp e seria o blueprint a blueprint você... ah peço desculpa, blueprint não, o Sistema e o sashi vocês conseguem essas três partes uh, fazendo uh, três vezes o assassinato do Jaco. aqui pessoal nós conseguimos o chassi o diagrama do chassi se vocês repetirem mais duas vezes nesse caso se repetir mais duas vezes essa esse assassinato nós vamos conseguir o chassi, abultor, uh, o sistema e o neurovisor ok pessoal então pessoal, caso tenham gostado do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, veja a nossa descrição do, dos vídeos, lá tem o link do Discord de War comunidades comunidade de War que vocês podem participar. E claro pessoal, vai haver um novo link que é do Karma, a Karma Clan, que é de um clan que eu pertenço, mas também é de uma um, a Karma Clan é um, dizendo assim, é... Uma comunidade também que engloba vários jogos, engloba Warframe também, bem. o link desse, do Discord do Karma Clan vai estar na descrição para vocês poderem entrar, há eventos maneiros, há muitas competições entre os jogadores, Eu espero que vocês também possam entrar lá e conhecer assim, e se gostou do vídeo pessoal se inscreveu no canal Dark Gamer, e também se gostou do vídeo pessoal deixa o seu like para poder ajudar o canal, e divulgue o vídeo para aqueles jogadores mais novos que estão a começar agora no a podem ter uma chance de assim e saber como poder farmar o Rhino, e também ter a chance de saber como poder matar o Jackal uh, sem qualquer preocupação. E isso é o vídeo de hoje pessoal.